Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos aprender como que a gente consegue fazer a análise de variância quando a gente está trabalhando com regressão não linear. Na última aula a gente aprendeu como que a gente consegue obter a estimativa dos coeficientes de regressão lá pelo R, como que a gente conseguiu obter a análise de variância e nessa aula a gente vai focar mais né, nessa parte teórica e associada aos testes de hipóteses. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva e fica de olho aí, que a gente ainda vai postar bastante aulas aí associadas à regressão não-linear. É, mas iniciando, é muito importante eu falar com vocês que o mesmo raciocínio associado à composição da análise de variância que a gente aprendeu lá na playlist de regressão múltipla, né, que seria essa aula 5A, é o mesmo raciocínio que nós vamos utilizar aqui na aula de hoje, um raciocínio muito parecido. Da mesma forma, a, é, o mesmo raciocínio associado à composição da análise de variância lá na playlist por cicatriz experimental, quando nós estávamos aqui falando de regressão linear sem repetição, também é o mesmo raciocínio. Né? Então, sempre é muito bom a gente pegar o raciocínio do problema a ser resolvido, porque a gente consegue utilizar esse raciocínio para, utilizar, para resolver diferentes problemas. É, então, Vale a pena né, vocês assistirem essas aulas, aí, vai ser uma base legal né, para vocês entenderem que é a aula de hoje. Mas, de qualquer forma, iniciando, é, considerando aquele mesmo exemplo que a gente viu na última aula, é, nós temos aqui o nosso número de dias após o transplante e temos aqui a altura de plantas. Quando nós ajustamos coeficientes lá no R, nós chegamos a esses valores aqui, né? 26.46, 3.43, 0.09, Esses são as estimativas dos nossos coeficientes. Para a gente fazer a análise de variância, a primeira coisa que a gente precisa fazer é obter os valores preditos, obter a altura predita, né? nesse caso aqui. E para a gente obter isso, basta nós utilizarmos o estimador, né? a fórmula aqui do nosso modelo de regressão. Então nós substituindo, né? Se nós fizermos 26.46 dividido por 1 mais exponencial de 3,43 menos 0,0995, né? Que multiplica. Aí colocando x igual a zero, nós vamos achar o valor pedido de 0,82. Por outro lado, se no lugar desse x a gente colocasse esse 20, a gente ia chegar nesse 4,75. Então, em outras palavras, para a gente obter o valor predito, basta nós substituirmos o x pela nossa variável explicativa e os valores dos nossos coeficientes são os valores que nós estimamos lá, né, lá no R. Tudo bem? Então, tendo em mãos os valores observados, os valores pedidos, a composição da análise de variância, nesse caso, onde não há repetição, fica muito simples. Tal como a gente aprendeu naquelas aulas anteriores, que eu mostrei para vocês nas playlists anteriores, a nossa análise de variância, quando a gente não tem repetição, em um caso de regressão, fica dessa forma. Nós temos a fonte de variação regressão, fonte de variação resíduo, fonte de variação total. Para chegar aos graus de liberdade é muito tranquilo também. Se eu tenho coeficiente A, B e C, a gente tem 3 coeficientes. 3 menos 1, nós chegamos em 2 graus de liberdade para é regressão. Da mesma forma com o total, se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 indivíduos, 5 menos 1 grau de liberdade total vai ser igual a 4. Por diferença, a gente consegue achar o resíduo. A soma de quadrados é o mesmo raciocínio que a gente aprendeu também. Se a gente quer chegar na soma de quadrados total, nós vamos considerar os nossos valores observados. Então vai ser 2,66 mais 4,29, mas até chegar no último valor, cada um deles elevado ao quadrado dividido por 1. 1 porque a gente não tem repetição, né? na verdade cada valor deles está dentro de uma única observação menos a nossa correção. A correção é o valor total. A gente vai somar todos os valores observados que a gente teve. Elevado ao quadrado, dividido por 5. Esse 5 aqui é o nosso número de observações. Né? Esse total vai vir da soma de 5 observações. Então, a gente divide por 5. Fazendo isso, a gente consegue chegar na soma de quadrados total. Né? Chegou aqui nesse valor. Soma de quadrados da regressão, nós vamos considerar o valor então vai ser 0,82, 0,45 até chegar né, 4,75 até chegar no último valor que foi 26,08 cada um deles elevado ao quadrado dividido por 1, um, que cada valor vem de uma única observação, né, e menos a correção. Fazendo isso a gente consegue chegar aqui na soma de quadrados de regressão, chegou nesse valor. Resíduo a gente sempre obtém por diferença, total menos regressão, a gente chega aqui né, no nosso resíduo. Para chegar no quadrado médio é muito tranquilo, né? basta nós pegarmos a soma de quadrado e dividir pelo seu respectivo globo de liberdade. Então dividindo isso por 2 chegamos nesse valor, dividindo isso daqui por 2 chegaremos nesse valor... E o f calculado, nós vamos pegar o quadrado médio da regressão e dividir pelo quadrado médio do resíduo. Né? Vamos chegar nessa estimativa. É, uma observação muito importante é o seguinte. Nessa segunda parte dessas expressões, a gente tem a correção. Né? E a gente viu que na regressão, tanto lá no curso de estatística experimental como no curso de regressão múltipla, a soma dos valores observados dava o mesmo valor da soma dos valores pedidos. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma pequena diferença, né? uma pequena diferença que é motivada pelo fato de nós termos é, já trabalhando né, com um número aí reduzido de casos após a vírgula, e isso né, faz com que a gente tenha um problema de arredondamento. Então, aqui eu estou trabalhando com cinco casos após a vírgula, e vocês ainda conseguem ver que tem uma diferença razoável entre o valor observado aqui né, e o valor que nós encontramos do lado de cá. É, e também tem o, a outra situação que trata de um problema né, de regressão não-linear. A gente falou que a gente, a gente chega num valor estimado, valor aproximado né, do nosso coeficiente, já que é um método iterativo. Né? É, nós temos formas exponenciais na nossa fórmula e tudo isso faz com que a gente tenha um valor próximo, mas não exato. É, mas vamos lá, a gente conseguiu obter a nossa análise de variância. O próximo passo, a gente vai obter o valor de F tabelado. Basta a gente ir numa uma tabela do teste F, ao nível de 5% de significância. É, no numerador, né, que para obter F calculado, a gente tem aí, associado a ele 2 graus de liberdade. No denominador, que é o quadrado médio do resíduo, a gente também tem 2 graus de liberdade associado. Então, vai na tabela do teste F, procura 2 na linha e 2 na coluna. Né? O valor que nós vamos encontrar vai ser esse 19. Tendo o nosso valor de F calculado e o valor de F tabelado, a gente consegue fazer o nosso teste de hipótese. A hipótese nula seria, não é possível nós predizermos a altura né, das nossas plantas por meio do número de dias após o transplantio, considerando esse modelo de regressão que nós ajustamos. É a mesma coisa a gente falar que a regressão não é significativa, né? ou seja, não há eficiência aí no uso da regressão. Né? Ou seja, a regressão ela não consegue predizer a nossa variável resposta por meio da nossa variável explicativa. Então é isso que a hipótese nula quer dizer. Hipótese alternativa, é possível predizer a altura por meio do número de dias após o transplantio considerando esse modelo de regressão. Em outras palavras, né, a regressão ela é significativa, ou seja, é possível estimar a altura de plantas por meio do número de dias após o transplantio, né, considerando esse modelo de regressão. Como o nosso valor de F calculado foi maior que o valor de F tabelado, então a gente rejeita H0. Ou seja, a gente admite né, que o nosso modelo de regressão ele foi significativo, que ele foi eficiente. É, se nós compararmos a análise de variância que a gente achou aqui com a análise de variância lá do R, a gente vai ver algumas pequenas diferenças associadas a esses problemas que eu falei com vocês de arredondamento. Né? Então é muito bom sempre quando você estiver trabalhando com regressão, sempre trabalhar com 4, 5, 6 casos após a vírgula, porque sempre, sempre vai dar uma diferençazinha aí né, por questões de arredondamento. Tudo bem? É, continuando aqui, nós temos os nossos coeficientes de regressão. Né? Tem aqui o erro padrão associado a cada um deles, o valor de ter calculado e o que nos importa é o p-valor. Né? A partir do p-valor, a gente consegue fazer os nossos testes de hipóteses. É, nós conseguimos, então, colocar como teste de hipótese para esse A, né? o seguinte, o coeficiente A não é significativo. Que é a mesma coisa de nós falarmos que o A ele é igual a zero. Hipótese alternativa. Né? É, hipótese alternativa, o coeficiente A ele é significativo. Ou seja, é, o nosso valor aqui de A ele se difere estatisticamente de zero. Então, como o nosso P-valor foi menor do que 0.05, que é o nosso nível de significância, a gente rejeita H0. E considera então que a, nosso, a nossa estimativa de A ele é significativa, tem um valor diferente de zero. Isso é muito legal, porque se nós formos comparar vários modelos, né, um dos critérios que a gente pode utilizar para ver qual modelo utilizar é aquele né, que tem significância em todos os coeficientes. Essa é uma das possibilidades. Ou então a gente olha o R2, R2 ajustado, IC, B e C, né, que a gente vai falar sobre isso em outra aula. Teste é, de hipótese para o coeficiente B, a mesma coisa. A hipótese nula, o coeficiente B não é significativo, hipótese alternativa, o coeficiente B é significativo, né? É, ou seja, diferente de zero. E como o nosso p-valor foi menor que o nosso nível de significância, a gente rejeita H0. Né, e considera, então, que o nosso B é significativo. E a mesma coisa para o C, tudo bem? É, Para quem tem dificuldades aí em entender o que, que é um p-valor, o que, que é nível de significância, né? é, tem uma videoaula lá na playlist Curso Estatístico Experimental, uma das primeiras aulas onde a gente discorre aí sobre teste de hipóteses. Né, e assiste lá que vocês vão entender direitinho isso aí. É, mas então é isso pessoal, a gente encerra essa aula aqui. É, e fique de olho aí na próxima aula que nós vamos complementar este assunto, tudo bem? Até a próxima aula!